Eu acho que a iniciativa Oi. massa, não vai? Está começando mais um, duas, né? E que só fica piruando, né? Não joga é nada. <risos> tem mesmo. que jogar, tem que jogar, pô. Eu jogava, eu jogava, eu jogava Magic, jogava Rinho, Rinho também, mas vai, parei, aí, tá... Não, eu foi, parei é, mas por causa de falta de tempo, tava tá jogando, animado, mas Lugan. pode ser que eu volto. Lula, já ganhou? Dá já começar mais. já. Pô, eu parei. Começou. Magic, eu tava jogando, eu tava pra cumprimentar cumprimentado aqui. Corta o deck, corta o deck mas Vesta... só é uma, uma, uma um... montagem de vamos, performa paulo vamos lá, vamos lá. duelo sei. de hoje Malus com seu performa a pau de última é. hora explicação contra é de... Betinho e os seus... o, o seu zion, ou seja, o seu zion listro 1 vai é ser, é ser mantido pela é mão uma é, é isso aí aí depois trecho dos deuses que era um monstro que era um encantamento encantamento vou, vou ter, ter jogado como é o nome de... do jogo vai é coração de pedra em inglês, tá ligado? É ratstone. É, é massa, velho. É, é, é o. É, o é é massinha, velho. É Fim de turno. Estou. Mas já tem muita t é, Tem, Lançou pô, todo pô, pô, agora, pô, vai. Lançou o nome do deck agora. vai. que explicar o que a faz, as coisas. É, porque <risos> é o de turno. final de turno. Eu descobri, e deve uma carta com eu, eu, eu, um até 1500 de ataque. Depende, velho, porque mas que vocês falem deck, tá ligado? Vai é é, ter O mago tem um guerreiro, tem um... o. Não. não, então, aí cada um tem seu deck, né? É. Geralmente o cara tem um que deck. favorito, pô. Ah, o um jogo de... é o um guerreiro, que é o... Explica aí, Formação de, de fogo, permita é. uma vez que o quadro do meu deck. Ah, é? é? é, é? cara, assim é? Tá é, ah, ah, é basta. Ah, assim, pra... Quando o cara não tem um deck completo assim... Ah, eu tô afituado. Porque com três caras com o, tá tá o tá tá de deck. Aí, Escolha um pra vir pra... Ele é atuativo o pote da dualidade, com isso ele pode pegar uma carta na mão. Isso foi uma jogada incrível! Temos é só o calma, eu não Isso foi uma jogada... ...a Dois narradores, <risos> El... Corta aí, meu Jovem. Eu vou... Corta, Corta 18. Corta, pra lá. Mim. Corta oh, mal. Tem uma desvantagem natural. De feito. Já foi feito mil oh, oh. e Eita, agora. Normal. Normal. pode jogar? que Qualquer eu... eu... eu... eu... okay, coisa. Tá, tá tudo bom. Ô, Amélio, que você quiser, vai que dá para tirar comigo. Outro tempo a gente aprende junto. É. Eu também eu, já aprendi na Samsung, rapaz, só mim. Me... Ah, é, dá fazer essa hotel. Tem um programa do computador. É, é eu não tem computador, internet? Tem, é um programa do certinho. Tá Aí você joga ver meu deck, ver o seu perfil, sol te passo o link para baixar. Então, e aí, não tem como errar, porque você. Faço? Faço? Você só joga cada segundo jogo, deixa ele. Ele é só, quando ele é. tá em modo defesa, ele nega a porra toda. Tranquilo. É sério? E ainda tem um é, canal de. Eu palo, tenho tá aí. Que ele. Tá eu tenho aí. Não, não vai negar a porra, né? né? Aí toda é, vez ele deixa o link do canal de Paulo, descrição. Não é num. Não tem nada aí, não. É qualquer parte que faz ele. Aí vai adicionar, né? Adicione o quê? Não esse, campo. Demônio Não, esse campo é ainda bem que foi limitado dessa forma. É. É. É. É, e é. são é. Tá limitado tá mesmo. Quem tá limitado é a minha carteira, pô. ele, não. Ah, tá. <risos> é que eu Hã? Nossa, Ativou. Eu sou pra... Eu sou, como eu, eu faço eu passo efeito na turma. Espera. Passa pra Deixa eu acertar e passa Caralho, velho. <risos> oh. <risos> tá com medo, né? pone Marido Marido O pônei que eu vejo. Pônei malícia, Pônei, pônei, pônei Peça aí. É ah, ele vem é que, é que, que... É que que é com Ninguém esconde, eu vejo que Pegou? É é. Beleza. A batalha aí A melhor de Destruiu a oh! oh! oh! E ele ativa o feio impedindo ambos os jogadores de invocar em especial Essa Sim. carta é uma carta Cadê muito Cadê é sempre que você, você não tem comprou de mim naquela época? <risos> <risos> Bota a sua arte Oi? Oh. Oi outra? Oi é. é. outra Eita Ativa a Vou pegar um, não sei aqui. Bicho, olha. Vai aí um pino nessa parte da buceta. PIN! Eita, eu pensei no meu, no eu não meu tá a Só pra saber se tem uma autoridade agora, eu vou deixar mil, essa palavra. Mil! Mil! <risos> mil e seiscentos na tua cara. Ah! Que que é isso? Neguei, velho. Começa aí. Nega o seu ataque. E adiciono é, dois Superform no meu deck pra minha mão, e que a defesa seja igual, seja, seja igual ou menor ao seu ataque. Vai lá, velho. A defesa. 849. <risos> que <risos> A defesa do Superform tem que ser menor do que o seja ataque. Seja igual ou menor do que o ataque. Combinado? Ah, é, combinado. Tipo Vou fazer agora um <risos> ah, já tô vendo <risos> <risos> já tem três tá dessas. Já, dessa. <risos> né, né? se é. é. já tem três dessas. Vou pegar o material. Está pedindo dinheiro, né, Cato? Está pedindo dinheiro, né? Não estou precisando muito, não. Todos precisamos. de o todos sempre precisamos. Esse vai ah. para aqui. Opa! Aí traz logo os. Vai tomar a pauta que eu estou passando. Já tem três dessas. Tem que ter isso aqui no meu avisar. Estou me jogando de ou seja, né? Abisato, também. Poxa isso aqui, eu não, abisato, não abisato, abisato também. Tem que ser isso abis. aqui é o que? Avisa para formato, então. Véio. Então é, é para formato, hum, que... Bora meu filho. Tô em dúvida, tô em dúvida. <risos> <risos> Fica para sempre o Onde é que Você aqui. vai fazer o que? Você adiciona, Certo, né? impediu o ataque, agora vou o efeito feitiço natural, volta mim. Isso é surrado, tá? Yes. <risos> Jesus, Parece, que tem que puxar assim, né? não, não, é não. Não, não. Ah, não, não. Não Não nada, não. não. Fica à vontade. Só olhando, velho? Só olhando. Mas quando vinha o bicho. E olha aí, o jogador de pernas. Passou? 1.800, 1.500. 1.800. Passou? Passou passou. Cadê o. Passa. Cadê o contador dos contadores? É, já vai. Cadê o juiz? Eu. Passou? Passou. passou, demais, vai, contador. Foi o primeiro dano do jogo? Não vou jogar, Não. Não. Vai embora. Vai. Vai. <risos> o bicho bota demais, é 1800. De Volta, meu jovem. Puxa. Tá surrado. Como é que desativa essa bocha desse corretor? Diga aí. Você, não, não, você não chita é. aí, velho. Fica pior que corretor. Ei. Vou deixar o contador aqui. Como oh. tirar o. Ô, oh, Elton. Eu já ouvi comentário que fica pior sem corretor. Que eu, ó, a vida toda. O cara vai tá aqui na né? oficina, oh. oh. vai cumprir as carnes. Tá ligado essa oh. moto assim oh. é. Cê... Cê... Tributou, foi meu papo. Oh. Cê... Ah. Não. É, segura. É Normal, som ah, ah, né? O que é que faz com o que? Ele? É por aí, vai. Bate. bate. bateu Aí quando ele bate, ele ganha 600. Poxa, você quer tomar tudo com a mão? Bateu. 200 e e quando ele batalhar, ele. Fique aí segurando. É, em mim você sempre vai batalhar, só quando ele batalhar ele é com o um monstro, querido. Ah, não. Beleza. Não <risos> foi mal, velho. Passou? Isso? Não. Mas ah, já, é já achalou que foi esse aplicativo aí. <risos> um negócio importante desse, pô. tem que estar lá. <risos> tem que ter de memória aí? É? Tem que estar estragando Tem que estar memória ah. do celular? Ainda não. Ainda? Ainda não. Ainda não. É que vai E aí, Beto? LGX Power. Detalhe. Vamos dar o detalhe aqui. Ativa o pênis aqui. Oi. Essa. Você é do amor formal. Só quando eu. Não não. Olha lá, como foi dia? Hello my friend. Danadinho. Danadinho. Tributo de novo? Não, ó. É porque não tem, se não tiver corrente, eu não posso ativar, né? Quando que? A Krap é essa laranjinha aqui. Mas eu posso ativar ela, porque ela ativa a qualquer hora, né? Eu ativo ela. Vai lá, vai. Posso dar normal. Porque eu comprei os dois carros que é barato. esse que volta por tudo? Aí ele por tudo. volta a porra toda. Ah, meu marinha, chega, meu Deus. É. Isso foi normal? <risos> foi normal. Foi <risos> é normal. Ah, boa, <risos> boa. <risos> Bate, volta ah, ah, por isso. 2.600. Arpendimento bate. 2.600. E agora e... é 2.200. Não, ah. esse aqui é 1.600 só. Oi? E agora o que acontece? E quanto, quanto outro? Um bando 600. de Cicências e batem um bando de espíritos. Bate não de... tem que ter efeito, não? Não, só com o tá? um monstro. Ah, só com o monstro. Tá? Fiquei com 100 de vida. Invocação um Pena. Você ficou com exatos 2.000 de vida. Oxi, dá pra ganhar, sossegar. <risos> Eu acho meio difícil <risos> Quer apostar? Puxa! Ah, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, puxa! Não eu vou apostar se fosse assim, não esse, vou apostar nenhum Ave Agora... Ei, meu eu? Tá, Passou um legal é tá. Deixa de tá. draus Cadê, cadê draw. um Red Ice flare <risos> <risos> é, foi boa, foi boa Cadê o um Red Ice flare é. aí? É. Qualquer coisa Black hole. Uh. Ooh! Oh! <risos> Caralho! É, o bichinho de 2600 foi embora. É agora dá é depende do deck. O que que não faz? Essa trap que você tá falando assim. Nego <risos> e boca. Mano. Caralho! <risos> que é isso, velho? Tu vai virar, velho! <risos> Tem que de novo! <risos> Ele tem oito mil, pô. Ah, então. Mas <risos> é, <Claro>. O Marcel <risos> tem cá, viu? O duelo tá bravo, velho. Adiciona aí o meu sinju, o Kama 1, né? O Kama 1. No bravo. Ah, pede que demora. ah. Aqui, aqui é demoral. Se aqui, ele tem o dedão, né? Não tem nada bem com o outro. Pê E... Eu tiro as coisas e demoro mal, de modo, velho. Perfeito. Olha, mil e sete mil aqui, né? Fui na cara. O que desse aqui? Adiciona a carta de 300. E o... E... E... 1600. 1600 cara, velho. Sem nem dar nem piedade. 3.300. 1.700, 1.600, né? 3.300. Você tá, casa, eu, pia. Todo mundo, o cara das pontas. Aí. A geladeira, fogão. 3.300, <risos> né? Fase <risos> 2. 2. Oxidou! Oi, oi, oi, oi, Você não vai poder negar, velho. Mas... Mas não vai tragar campo não, Fica na toa, cara. <risos> Xidori. <risos> Xiji! <risos> Chiori, velho! Quando ele entra, ele bota o atalho. Vai pro fundo do deck. Ativa aquele resposta. Não, eu okay. é, melhor vem agora, tu vai sacar a carta-boros. Vai sacar uma carta boa, caralho. Ele vai de mim qual é. Ele vai pra... Não, melhor não vai ser essa não, porque eu sou... eu sou bom com você. Você vai sacar... Essa não. <risos> que filho da mãe, velho. Vai lá, meu jovem. O <risos> que foi que eu saquei? Ninguém sabe, velho. Não é isso, Fudeu. Não, na verdade, não fudeu não. Você que vai no bairro né? <risos> agora. Não, bota o canto. Bota o canto. Invocação PENE. Ah, não dá mais tempo. Ela <risos> vai ter ativado o óbvio. <risos> oh, meu Deus. Por que ela ativa a parada, velho? Para, velho. Eu quero até ativar o óbvio. Gostou, Beleza, quase pegar essa coisa aí. Ah? Não queira mentir não, vai pegar logo que você ia pegar aí. Vai ser depois. Pronto, todo mundo no modo defesa e defeito negado. Lá. Loli! Loli! Ih, agora ficou ruim. Colação a passa Ou vai fazer não. a não Não tem como fazer, só os dois aí. Então diga que, é que morreu. <risos> vai lá. Vai lá, meu Galer. Viu? Aí eu, eu, a intenção também é depois, pra mim, Nossa, fazer tornado, garoto, um torneio... O que é que eu vou pegar, pôr, pegar depois? O que é que eu vou, que que vou grava, pegar? Assim, grava, grava as mentes, lança no YouTube. É. E nós temos é, é, é. que tem, não, é. e nós quer fazer uma série original. Yooki-O, Six Contra o Mundo. doação do canal. Não, uma série. yooki Six Contra o Mundo. Faz o que, rapaz? É, que é isso? Eu isso? feito outra coisa, mas esqueci aqui, acabou. <risos> Nossa é, vai, lá. É. vai lá. Poxa, tá com um monstro Não pode não, né? Não pode com ninguém. Ah, mas eu tô com medo do lugar que me rola e setar pô. Vai lá, pode ter medo, é Toi. aí. acabou, né? Bota quanto de 2 mil? Acabou, acabou. A diferença é dobrada aí, meu posso falar. Acabou, acabou. Não veio, não veio. Acabou mesmo. Acabou. Aí. Acabou. Todo. Parabéns, Malu, você ganha o. Valo, primeira partida. Vai ser um assim ou vai ser uma um match? É um zero, é um Que isso, velho? Não do... vai nem velho. Tá velho? pra pé. 8 mil pros dois. Compra. O negócio Olha aí, Quero mostrar dela, pó três. Melhor que chave. Ixi. Você vai? Ó. Vou jantar, velho vai tá na minha senão me deixa. Mas se a gente jogar lá, vocês querem descer. Vamos jogar lá hoje ainda. que não foi a história aí, Twin Twist. bota Twist, velho. <risos> ah! da ah! vai dar em corrente? Que resposta é no seu Twin Twist aí, velho. de poder. Poxa, eu sempre tive, que não revelo vocês a carta Pega o safado. Ai, safado. ai! Rapaz, foi o tributo só de novo ali, meu né? é. é, ah, irmão. É, Pera aí! Mil e velho. Pera aí! Mil novecentos, Ei, velho! Vai! Bom. Mas ele vai adicionar, é. meu amigo. É, faz ele no próximo turno acaba com você. Você vai ficar sem nada. Ih, eu tô podre. Não. <risos> não posso saber da tá podre? Até 1900 é muita coisa, é. velho. 1700 ah, atacaram a tua vida. Não, pega esse aqui, não. Vou pegar outro. Claro. Você ganhou é um no jogo. 1700, 1700. E 1600. E 1600. Esse sapatão é. tá, aí, velho. Vou te adicionar tá, essa pirra-vitante aqui. Sapa gaiada. Não, mano, não atacou, velho. Peguei o marotagem. Agora vou sentar duas. Ah, mas. E esses aqui voltam pra lá. Vai lá. Vai lá, meu peixe. E esse terreno aqui, quanto é? Ih, eu sei. <risos> eu tinha <risos> aí, pô. Deixa já vi. tá Trabalho de 7 ah, é é mil. de, ah, mil. Tá de ah, 7 mil. 7, 7 mil? Não sei onde Eu vou pra o outro, Para o cemitério velho. Ah, não, é pra ter logo. Nessa okay, aqui. Nessa aqui. Nessa aí, velho. Viu uma mangueira carregada, até Não. Foi na boa do forró. Normal. Foi. Perfeito. Vai lá. Vai bater até devolver todos os meninos. Meu Deus. dá, processo. depois embaralhar de novo. <missíduos> eu vou passar um de 2 e 4 exatamente Sim, é. botar aqui na defesa, vai que É, vai é, bate pô. tempo ah, e o outro também vê Não é esse na cara não. Ah, ficar... pô, não sei, irmão. que não? meu final de fase, ó ah, faz, faz? é, te é não tem não, não, não, não, não. Vai levar... Peguei o unicórnio, viu? Certo. Passou? Certo. Você passa o teste. Pode acertar uma logo. Nasce de cara, velho. E toma aqui. Xen, xen. pode, é? Vou botar pra tapa agora, né? Olha. Oi, oi. Ei, oi. Oi. Ei, ei. Ainda vamos o jogo aqui pra mão. Devolver <risos> esse aqui pra mão. <risos> 1900. 1900, tá? O meu bichinho? Não! Tem... <risos> Porra, Marlos! Defeito. Acho que GG, viu? Vê Marlos? É? GG, viu? Ó! Ah. Foi rápido sair. Ah, e quer, aí? Quer dizer que essa assim você não vai sair bem na fita, não, né? Ah, tacar tá <risos> com bicho vai ter um cara no cowboy. Só então. tem dois 800. Aí também ficou maroto de rodada. Acabou tá já. Já acabou? acabou foi? Né? Já! Tu perdeu! Mas foi em 1900 você tá com o bicho, pô! Ah, mas eu sou de dois ataques com o corpo não, não, é porque eu fiz o ah. um cálculo errado aqui ah, ah ladrão, ah ladrão. que é isso, que é isso, velho? já tá assim, hein mas... Mas... que é isso, Ai, que é isso, Lucas, finalizando assim minha vida na moral, na moral assim, pô Os ainda vou seus... fazer uma virada aí, eu sou Yugi, é. pô é, é, menos 100 no caso, o nem né? tá ativado ainda, pô menos 100 aí, mas atacar é com os outros sim, eu aí pra... com. um 3.300. E dá não, GGG ainda. Dá não, não, né? Então... Que pagar. isso? Que isso? G -G. Os caras já querem acabar comigo. Eu sou Yugi, pô! Tá oh. com quanto aí? É... Tu, é tu é quem, 3. porra? Sou Yugi. Meu nem tá ativado ainda. Como é que você já quer finalizar? Ah. eu Que eu toco, velho. Se tu é... Se tu é Yugi, eu sou Yami. Yeah. Yami? Eu sou Yami, né? Essa é massa. É o Yami. É dividido mesmo mesma coisa. É, meu cara, hum, esse doguinho, viu? Pegou outra treta dessa aqui. É que a tá dentro de nós. É, mano. não. Tome menos 800. Ih, esse aqui meu. E, e, e botou o bloco aí, mano. Vamos fazer o bloco, virada agora, velho. Esse aqui ataca direto, viu? Né? <risos> se você não fizer nada, você <risos> vai. É. É. Deixa, é. Aí, vai aí, você. Deixa, Deixa aí, velho, pra você. Liga aí, gente. Liga aí, tá aí. Se, é. se, Eu gosto do desafio, se ligue na virada, ah, se ligue virada, é. na virada, ah, pô. Se ligue na virada. Toma aqui de novo. Você não voltou com a minha mão? Não deu nada não. Destruou. Busca Não, o... eu tenho que ter outro. Tem outro pra falar palavra ali Ah, eu né, mano, <Zumbi. risos> eu escondi. Tá camuflado. Alguma um, coisa tá... Tá Vai lá meu nome. É, <risos> <risos> <risos> eu, <risos> eu acho que eu tô muito feliz. Oi, oi. Sendo surrado por ele lá. <risos> é tudo isso aí ou... Ainda deu amor feio, velho. Agora eu vou ativar essa cartinha aqui, ó. Tá. Ah. Pera aí, pera O oh, uh, que é que ele faz? Uh, uh, uh, véi. Se você. Oh, meu Deus, é essa porra, velho. Eu especial no campo, posso pagar mil oh. e retornar pro deck. Epita, como é, é. Pega, pinta, por favor, epita. Né? Pago mil pontos de vida. Mas é pra cada, não. É, mas é uma só uma ação invocação. É só invocação. Assim, ah, Aí, como é só uma, eles vão pro deck que eu pago mil pontos de vida. Ô oh, velho, tipo, esse daí? Uh, uh, uh, é daí que é dessa, velho. Uh, Ela é boa cara, tá aí. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Gigi. Não, não, não. Ah, ainda não. Tá dois. não né? Ainda tem Ainda tem duas cartas na mão. O hack nem foi ativado ainda. Aita, hum. essa porra. Vai passar por dois quatro de defesa só com o Certo, duas Mas... e quatro. Ave Maria. Pô, Ux, pra ele ter chance, pra ele ter esperança Ó, <risos> oh, no começo da sua fase. Certo. O que é que você faz? É, você me ataca e volta no meu dedo Tu nega 800 de damagem? Hã? Tu nega 800 de damagem? 800? Ih! Esqueceu! Esqueceu É verdade! É. Acabou, acabou, acabou. acabou. acabou.